A cada dia eu percebo que mais pessoas se interessam aí pelos jogos de tiro mais voltados assim para o tático e logicamente as pessoas chegam com muitas dúvidas por onde começar, ou melhor, quais jogos, né, por onde começar, onde encontra pessoas para jogar e, enfim, outras questões aí nesse sentido. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso, vou tentar tirar o máximo possível dessas dúvidas aí para quem está chegando agora nesse gênero, beleza? Vamos lá então. Ok. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre jogos de tiro tático, porque hoje eu vou dar dicas aqui para vocês que estão chegando agora aos jogos de tiro tático e ainda estão meio perdidões, digamos assim. Primeiramente, é importante lembrar que é super normal você se sentir meio perdido quando você decide jogar jogos táticos, porque hoje em dia existem muitos jogos que aparentam ser táticos, mas na verdade eles são jogos arcade, né? jogos comuns ou jogos casuais, como a gente costuma falar. O maior exemplo disso é o próprio COD, né? o Warzone, que atrai muitas pessoas, não só por ser um bom jogo, um jogo divertido, mas por ser free to play também. E aí tem muita gente que tem a impressão de que qualquer jogo de tiro que tenha skins militares automaticamente é um jogo de tiro tático. Isso não é verdade, beleza? Jogos de tiro tático eles vão muito além de meras skins táticas, eles enfatizam a estratégia, né? o planejamento, a coordenação em combate, basicamente são jogos que estimulam o jogador a usar estratégias de combate do mundo real, como técnicas de CQB, progressão tática, enfim, muitas coisas que realmente são utilizadas na vida real. Se você quiser entender mais sobre isso e principalmente sobre as diferenças entre os jogos de tiro tático e os jogos de tiro mais casuais, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz, ficou bem completo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você gosta desse estilo de jogo. Se você gosta de jogos de tiro com temática militar, então esse é o local exato para você, beleza? Vamos que vamos então. Então senhores, vamos lá né, se você tá aí meio cansado dos jogos de tiro mais casuais e tá querendo começar a testar aí jogos mais sérios, né? jogos de tiro tático, é importante que você tenha em mente que existem basicamente duas formas de começar, você pode começar da forma light ou você pode começar da forma hardcore. A forma light, que é a que eu mais recomendo, basicamente é você começar por jogos de tiro que são intermediários beleza jogos que ficam ali entre o casual e o tático ou seja eles possuem elementos de ambos os estilos então dá uma facilitada para você que tá chegando eu falei mais detalhadamente sobre isso nesse vídeo aqui também recomendo para você aí se você quiser se aprofundar mais no assunto vou deixar no card aqui em cima beleza então basicamente esses jogos intermediários né como eu falei aqui. São jogos para você que não tem costume com algumas mecânicas que são muito comuns em jogos de tiro tático Como um TTK menor, um combate mais planejado, uma progressão mais cadenciada Para quem está acostumado, por exemplo, a rushar nos jogos de tiro Aí essa pessoa vai ter que se adequar a um estilo mais lento, né? E aí você jogando jogos que tem parte dessas mecânicas Você vai se habituar mais a isso, mais observação e menos correria isso vai equalizar o jogador para poder entrar na mesma vibe dos jogos de tiro tático ali. Jogos como Ghost Recon, por exemplo, como Sniper Elite, como Sniper Ghost Warrior, enfim, outros jogos nesse estilo, eu considero que são intermediários. Eles podem ser a melhor porta de entrada para você que está decidindo agora entrar nos jogos mais táticos de uma forma mais amigável, digamos assim. Um detalhe importante sobre esses jogos é que eles ficam mais táticos à medida que você aumenta a dificuldade. Então você escolhe aí como você vai dosar a sua evolução. Quando você já estiver jogando esses jogos aí nas maiores dificuldades, aí você, digamos que já está preparado para poder começar os jogos táticos mais raiz, digamos assim, aqueles que são mais hardcore, beleza? E aí, como eu disse, são duas formas, né? A forma light e uma outra forma que é a forma hardcore. E a forma hardcore é aquela que você chega com a faca nos dentes, né? Basicamente. Você começa direto pelos táticos, táticos raiz, como eu falei agora há pouco. Aí você pode começar pelo Ground Branch, pelo Ready or Not, pelo Arma 3, pelo Squad, pelo Zero Hour, pelo Thunder Tier 1. Pode começar pelo Operation Hash Doorstop, pelo Project Reality, pelo Escape from Tarkov, enfim, opção é o que não falta, principalmente no PC. E aí por que, é que eu digo que eu recomendo que se comece ali pela forma mais light né, e não por essa forma mais hardcore, mesmo que você queira um desafio e tal? Porque dessa forma, mais hardcore, vai ser um choque muito grande para você. Para quem está acostumado a jogar ali só jogos arcade, jogos de tiro, né? no caso, jogos mais arcades, mais casuais, você partir direto para um jogo de tiro tático é um impacto muito grande. É o mesmo que você, por exemplo, está acostumado a jogar, sei lá, um Need for Speed e começar a jogar aí do nada um, um acerto Corsa, por exemplo. Né? Você sai de um jogo totalmente arcade para um outro que é um simulador pesado ali né vai ser uma experiência muito estressante porque embora sejam jogos de corrida ali né eles têm propostas completamente diferentes e aí o mesmo acontece com esses jogos de tiro mais casuais e os jogos de tiro tático eles são jogos de tiro todos eles são jogos de tiro mas eles têm propostas completamente diferentes então se você passa do seu Warzone aí diretamente para um Red or Not, por exemplo, provavelmente a sua experiência não vai ser nada divertida, não vai ser uma coisa muito agradável não, porque a curva de aprendizado ela vai se tornar extremamente punitiva, muito provavelmente você vai abandonar esse jogo aí, nunca mais vai querer voltar nem nada, enfim, vai traumatizar você basicamente. Lógico que cada pessoa reage de uma forma em cada situação, eu sei, mas eu digo que na maioria dos casos isso deve acontecer. É importante lembrar também que muita gente acaba gostando desses intermediários, que são ótimos jogos também, não tem problema. né Quando eu chamo de intermediários, não quer dizer que necessariamente você tem que passar por eles e ir para os outros, para esses táticos raiz, digamos assim. E não pode continuar jogando os intermediários. Como eu disse, eles são ótimos jogos. Eu mesmo adoro Ghost Recon. Jogo até hoje, jogo bastante. E também jogo esses outros táticos mais raiz. Ou seja, ninguém é obrigado a necessariamente trilhar esse caminho aí, né? Cada um vai para onde se sentir mais confortável, né? Onde se divertir mais e tal. Fica aí por sua conta. Se você tá bem, tá jogando aí seus jogos de tiro casuais e tal. Mais divertidos, mais arcade. Ótimo, beleza. Se você começou a jogar esses intermediários e prefere ficar neles, tranquilo também, sem problema. E se você quiser uma experiência um pouco mais diferente, um pouco mais voltada para a simulação e quiser ir para os táticos, beleza também, pode ir sem problemas. Beleza, vamos lá então para o segundo passo, porque vamos supor que você já tenha passado aí por essa primeira parte, digamos assim, e agora você tá aí jogando os jogos táticos, tá gostando do estilo e quer dar um novo passo, quer aumentar o nível, aumentar a imersão. Qual seria esse próximo passo? E aí eu respondo, o próximo passo é o estudo, beleza? Procure aí por livros, documentários, filmes, séries, cursos, enfim, você vai decidir aí o quanto você quer se aprofundar no assunto. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra de dois livros muito bons Que fazem parte da coleção The Airsoft Bible São dois livros, tem o Book of Khan e o Book of Terex Ambos têm excelentes dicas aí para iniciantes, para quem é um pouco mais avançado também E pode ser um excelente pontapé inicial para os seus estudos aí Eles estão em inglês, beleza? Então, digamos que tem esse impeditivo, mas são livros bem interessantes Principalmente para quem está começando aí Claro que também é muito importante praticar, beleza? O que você está aprendendo aí e tal. Não adianta nada você ler, assistir, enfim, pegar todo esse conhecimento e não praticar. É muito importante a prática. E para isso, digamos que é essencial você ter um bom squad tático de preferência com alguns membros uh, mais experientes né para poder passar esses conhecimentos aí e não é difícil de encontrar Ok principalmente nas comunidades relacionadas aí a cada jogo que você tiver jogando sempre você encontra algum grupo ali aqui no canal também a gente tem o nosso squad tático tem mais ou menos uns sete anos na ativa aí e se você quiser fazer parte das jogatinas do nosso squad tático torne-se membro aqui do canal Ok assim você vai estar tá ajudando com o trabalho aqui e ainda vai poder jogar conosco aí os mais diversos jogos táticos que a gente joga por aqui, ok? Então é isso, eu espero ter ajudado a todos aí, os que estão interessados em ingressar nesse estilo de jogo. Comenta aí embaixo como é que tem sido a sua experiência nos jogos táticos, se você realmente está começando ou se você está interessado mais em dar um, um upgrade, digamos assim. Enfim, comenta aí e vamos começar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.